A chamada classe média, a pequena burguesia, ela confunde as coisas, ela confunde uma história que ela não conhece, como sendo uma época de ouro na sociedade brasileira. Então sai à rua, pede golpe, pede a volta dos militares ou pede é, a derrubada de um governo que, mal ou bem, foi eleito democraticamente pela maioria dos eleitores brasileiros, sem ter motivação para isso. Não há motivação legal para esse impedimento. Eu não sou lunista, eu não sou dilmista, um eu sou libertário. É melhor lutar à sombra da democracia por uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária, comunitária, federativa, do que fazer isso sob um governo de direita que vai cercear as liberdades ainda mais do que a chamada democracia burguesa